Meu pessoal, na semana passada, nós conversamos sobre os fatores de risco para uma pessoa desenvolver um AVC. E hoje nós vamos falar, então, como que a gente pode prevenir que o AVC ocorra. Então, alguns fatores, eles não podem ser modificados, né? Como a idade, a constituição genética, são coisas que a gente não pode alterar. Mas a boa notícia é que tem muitos fatores que são modificados. Então, por exemplo, os hábitos de vida. É uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, beber bastante água, manter a pressão controlada, né? sempre verificar se essa pressão não está subindo muito, alguns pacientes têm uma hipertensão silenciosa, então não apresentam nenhum sintoma, então é importante fazer esse manejo da pressão arterial também. E evitar o uso de drogas, de álcool excessivamente, são coisas que a gente pode fazer para evitar um AVC.